Bom, gente, eu já avisando que eh, eu estou com um problema técnico, então o que está na parte técnica e eu estou do celular para que a gente não tivesse, né, não tenha nenhum problema aqui com a atividade. Então eu vou pedir o seguinte para vocês, todos vocês, todas, eh, têm o meu, o meu celular, então eu gostaria que quem estiver na atividade me mande depois, né? É... um alô dizendo, olha, eu estava na aula, porque eu não estou conseguindo ver ninguém e eu estou com a lista de presença, né? Bom, hoje a gente vai ter um tema que é um tema aí da maior relevância, e principalmente porque né, o momento que nós estamos vivendo né, aponta para isso, né? a gente está aí com uma possibilidade aí eminente de ter uma violação sem tamanho, né, maior ainda das que já ocorreram até agora, né, que é esse PL que vai é, legitimar, né, as invasões que estão ocorrendo em território indígena com a justificativa, né, é, da extração de potássio para fertilizantes utilizados, né, pelo o agronegócio, né? E aí, é, é, vai demonstrando isso, vai demonstrando claramente como esse Estado, né? Que nós confiamos né, nele, né? No movimento indígena tem uma crença muito grande no Estado e a gente vem alertando que esse Estado, ele tem senhores, né? E ele serve a esses senhores ele, e nós não somos os senhores, né? Que esse Estado, ele foi formado com esta intencionalidade, né, que é a intencionalidade de né, garantir o privilégio é, de bem poucos. Né. É, e aí a gente convidou né, o Williams é, para nos ajudar aí, o que é esse Estado de Direito né, e a relação com os povos indígenas. Né. Então, essa é a... É a reflexão que o Williams vai nos ajudar hoje, né? É, só que a título de, de informe, vocês já sabem, já passei, mas o Williams é pós-graduado em Direitos Fundamentais pelo Crime, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, em parceria com a Faculdade de Direito de Coimbra, né, Portugal, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, bacharelando em Filosofia pela Faculdade de Filosofia do Mosteiro São Bento, né, integrou a coordenação do Laboratório de Ciências Criminais, bem como a do Grupo de Ciências Criminais e Direitos Humanos do IBCCrim. E é editor científico e supervisor do núcleo de publicações do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e membro da Associação Brasileira de Editores Criminais. É, científico, a ABEC, e ainda é educador popular e coordenador do cursinho popular Lima Barreto em São Paulo, né? Então, o William está aí já há algum tempo, a gente, ele, lembrando aqui que a gente já se cruzou algumas vezes, é que eu estou cego, né? não consigo enxergar numa telinha muito pequena, apesar da gente vir conversando esses tempos aí, é, mas eu ainda não não vi o, William pra, o Williams para verificar, né, se minha memória está boa. Bom, o Williams, é, eu já tinha falado para vocês que a gente havia é, tinha algumas pessoas que a gente havia convidado, né, e as pessoas não puderam, e aí, putz, assim que a gente convidou o Williams, ele topou na hora, e o Williams foi muito bem recomendado por muita gente, né, pela Irene, é, pela Camila, pelo bom, enfim, né? Ela ele teve boas recomendações que dá, deu toda a confiança para que a gente pudesse é, trazê-lo aqui para para essa nossa roda de conversa para que a gente possa debater, né? Essa essa questão do Estado e essa relação é, que ela tem estabelecido com os povos indígenas, mas não só com os povos indígenas, né? com todos aqueles e aquelas que é, o Estado é, vem é, submetendo aos seus interesses, né? que não é os seus interesses, é o interesse de um determinado grupo. Né? Williams, eu queria a gente aqui abrir para é, até uma hora de, de, de fala se você não precisar usar tudo, não tem problema. Se você precisar, tranquilo. Né? O Sassá deu a primeira aula, utilizou é, amplamente. Né? E depois a gente abre para prosa aqui da galera. O pessoal vai se inscrevendo e aí é, a gente vai é, trazendo para a roda para que a gente possa ir trazendo as questões para que você possa problematizar. Boa noite, Williams. Muito obrigado aí pela, por ter aceito aí o nosso convite aí é, no, no meio de uma situação é, extremamente complicada, né? Esses dias foram dias absolutamente é, intranquilos, né? E que eu, eu, eu entendo que para aceitar uma agenda como essa, assim, de última hora... Né, só o compromisso mesmo que move. Muito obrigado, viu, Williams? E fica à vontade. Imagina, Diva, imagina. É uma honra poder estar junto de vocês hoje aqui. É, boa noite a todos todas. É, como disse para você, em tempos anteriores já compus a audiência de algumas atividades de formação sua, do Sassá. Né, e quando soube que se tratava de um convite de vocês. Prontamente, né, me entendei a aceitar, porque você, o, o tamanho de, e, e, e o tempo e a duração do trabalho sério que você desenvolve há, há muito tempo, né? Uma pena que tenhamos é, que tenha passado tanto tempo para a gente se reencontrar, mas eu estou muito feliz com esse encontro. E vamos que vamos, eu acho que é, é importante, eu acho que o tema que você escolheu é um tema super delicado, que eu tenho tentado debater há muito tempo só que dentro da luta antirracista dos movimentos negros né mas é isso dialoga perfeitamente com, com boa parte aqui da da, da agenda de, de lutas e de debates que vocês já andam realizando eu pude eu li alguns dos seus artigos aqui seu de Sassá, e acho que é uma perfeita compatibilidade eu acredito que minha função hoje não é ficar ensinando a missa para o vigário para revolver as questões eu acho que isso pode ficar para o debate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 destruição do meio ambiente, a invasão de terras indígenas, né, não pune madeireiros, não pune os diferentes criminosos ambientais, eles, eles favorecem descaradamente né, as atividades ilícitas de empresas é, que atuam dentro de reservas ambientais, é, concorre direto ou indiretamente para o extermínio da população negra, da população indígena, encarcera, né, mata em massa com a guerra às drogas, né, é permissível com a letalidade policial, e, diante de tudo isso, o que é que a gente sempre propõe? Política pública para esse mesmo Estado. E parece que isso é um círculo vicioso do qual a gente precisa se libertar, sob pena da gente não conseguir sair do lugar. A gente não sai do lugar. E, para isso, é, né, acho que já, já disseram aí, né? em algum lugar, que, que ao errar na análise, a gente erra na ação. Né? Então, a gente precisa romper um pouco com esse entendimento do Estado. certo? E eu acho que... Parece ser esse exatamente o caso. A gente erra na análise do Estado, por isso a gente erra frequentemente nas nossas ações. A gente não estuda, não calcula qual é o limite estreito é, das possibilidades de avanço da nossa agenda política dentro dessa mediação necessária, inevitável com o Estado, de certa maneira, certo? Então, mesmo quando a gente tenta fazer uma crítica, e há esforços nesse sentido, eu acho que vocês já passaram por inúmeros ciclos de formação com diferentes pessoas aqui, né, então não sei se é familiar vocês, a metáfora arquitetônica do Estado, ela é bastante comum na, naqueles que têm uma formação de esquerda, marxista, e aquela metáfora contida no, no, no livro Contribuições à, à Crítica da Economia Política, do Marx, segundo a qual é, o, o, o Marx estabelece essa metáfora como um ponto de partida para a compreensão dele, sobre como a relação social capital se transforma nessa relação social do Estado, garantida, assegurada, perpetuada pelo Estado. Diz ele nesse famoso pre prefácio o seguinte, bem bem em, em, em grossa síntese, viu, que na produção social da própria existência, né, ou seja, na realização é, das, da, do ato histórico, né? de comer, dos atos históricos, das necessidades alimentares, de comer, beber, vestir, morar, se deslocar, os homens entram em relações determinadas, necessárias e independentes da nossa vontade. Ou seja, a gente nasce no interior dessas relações. No caso no caso da gente, a gente nasce no interior de uma sociedade capitalista. certo? E isso independe da nossa vontade. Essas relações de produção, então, elas correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Ou seja, a um determinado nível né, de domínio sobre os recursos naturais disponíveis, sobre a tecnologia, né, sobre qualidade, quantidade da força de trabalho empregada para garantir da, da sobrevivência. E a totalidade dessas relações de produção é que vai constituir o que ele chama de estrutura econômica da sociedade que é a base real sobre a qual vai se levar essa estrutura jurídica, política, e a qual vão corresponder certas formas específicas né, de consciência né, social e de ideologia. E por aí vai. Essa é a metáfora arquitetônica do Marx, que frequentemente é empregada né, dentro do nosso campo aí de atuação como algo que é autoexplicativo, ou que esgota as possibilidades de compreensão do, do Estado e é uma deficiência, uma defasagem tremenda a gente esgotar o próprio Marcos. Né? Isso é uma metáfora. Então, ela é um guia, ela é um ponto de partida para entender as estruturas do Estado. É um bom guia, é um bom ponto de partida. Mas não esqueçamos desse, desse status, né? de uma metáfora que precisa ser vista como tal e, sem dúvida nenhuma, colocada no âmbito de uma atualidade complexificação das relações de poder e do desenvolvimento capitalista e imperialista da atualidade, em que o Estado continua a ocupar um papel central, apesar né, da fala em contrário de muitos ideólogos por aí. O Estado continua a ter. Mas, é, guarda, deixa no gancho a memória né, dessa metáfora e, e, e vamos falar do Estado do modo como ele se apresenta para a gente. Quando a gente fala do Estado, Invariavelmente, a gente faz referências, ainda que não expresse isso, né a alguns elementos diversos, a um conjunto de elementos. Entre eles estão aqui, o conjunto das da, de suas instituições, né, administrativas, parlamentares, judiciais, militares, escolares, são instituições que pertencem ao Estado. A gente também faz referência ao corpo de funcionário que vai administrar e trabalhar nessas instituições, as suas leis, as normas, aos regulamentos, e, por último, mas não menos importante, né, a gente faz referência também a uma particular condensação de uma rede de relações de poder, portanto, de laços né, comunitários que vão atravessar a sociedade e que vão ser marcados né, por relações de dominação de classe. E veja que esses três elementos né, que, que nos colocam diante do aparato do Estado né, é o Estado visível, constitui o Estado visível. Quando a gente fala do Estado, a gente pensa imediatamente em alguma instituição em alguns dos seus funcionários, nas suas leis, normas e tudo mais, não é? Primeira coisa que nos ocorre, esses, esses são os componentes visíveis do Estado, são aspectos mais palpáveis, né, que vão aparecer para qualquer analista ou observador comum, né, mas esse último aspecto, essa condensação das relações de poder, ao contrário desses primeiros aqui, isso nos remete a um Estado como uma relação social, né, e, e, e a sua realidade mais oculta, que é aquela que precisa ser melhor desvelada para nós. Mesmo entre os funcionários, né, essa, nessa estrutura administrativa do Estado, e os seus funcionários que, fazem, é, que, que a operam, existem hierarquias dentro das estruturas do Estado. Quando essa criação moderna burguesa né, leva à estruturação do Estado tal como nós a conhecemos, a gente vê o surgimento de uma burocracia. É, onde, supostamente, é, o exercício do poder se encontra pulverizado para melhor controlar as tentações da sua concentração. Essa é uma visão positiva da burocracia, por exemplo, que caracteriza o surgimento da, bonde, da, da, bonde, da concepção moderna de Estado burguês. Né, lá tem Weber isso aí, vai ver. Só que dentro do próprio Estado não existe essa distribuição equânime, essa divisão do poder equânime entre os funcionários. Existe uma hierarquia. E alguns postos, né, chave do Estado, não são culpados por qualquer pessoa. Eles são culpados por representantes de frações da burguesia. A gente vai entender um pouquinho mais adiante por quê. Mas pensem que, do mesmo modo que existe uma hierarquia na sociedade, marcada por diferentes ciclos, círculos de poder, Dentro do Estado, essa mesma hierarquia também vai ser reproduzida. Agora, vamos av avancemos um pouquinho mais. É, esse Estado invisível, alguns atualmente estão chamando de deep state, eu não gosto dessa expressão, né não sei para que, estado profundo, mas alguns empregam essa análise. Mas esse Estado invisível, esse que não é facilmente perceptível, porque ele, ele é operam um pouco na sombra, são teios de poder. Pode parecer um tanto conspiracionista, mas não é assim. Você se lembra? Vou dar um exemplo de como é essa operação na sombra. Recentemente a gente teve a aprovação da independência do banco central em relação ao governo federal, que foi um golpe duro no controle político sobre o banco central. Se vocês olharem o histórico anterior do banco central, todos os, os seus presidentes foram antigos banqueiros, executivos de bancos. E a outorga de independência a eles, foi um golpe duro ao controle político da, da vida econômica do país. E aí, recentemente, teve um escândalo né, do presidente aí, ligando para o cara de uma, de uma agência corretora para pedir conselho, uma relação direta e espúria. É disso que a gente fala, só para dar um pouquinho mais de materialidade, para vocês entenderem como que é que certas estruturas de poder vão se expressar também dentro do Estado, por meio do patrocínio direto e indireto desses interessados, que vão agir à sombra, não vão fazer muito né, muito alarde acerca da sua atuação. De modo que isso deve deixar a gente sempre numa prontidão é, desconfiada, necessária. O Estado não é neutro, como a gente supõe. Não é neutro. Mas avancemos um pouquinho mais. É, a presença das instituições, esse corpo de funcionários, das, das leis, das normas, elas vão organizar a, a convivência humana e sociedade, certo? E ela pode ser vista como uma coisa necessária, até, que caracteriza essa complexi... Complexi... complexificação da sociedade moderna. né A Sociedade é complexa mesmo. Todas as sociedades, independente do grau de desenvolvimento, seu grau de desenvolvimento, né elas tinham algum tipo de organização. Todas tiveram, certo? Mas é... essa organização ou essas regras e regulamentos não necessariamente correspondiam à noção moderna que temos de direito. O direito, diferentemente do que querem alguns, ele não é ontológico, ele não é uma expressão da nossa natureza, ele é uma invenção humana, certo? Então, é, quando a gente analisa a história das sociedades, nem todas as formas de, de, de normas ou convenções sociais dos povos podem ser vistos como sinônimo do direito. Então, o direito que a gente conhece, né? que é a forma jurídica, do Estado, ele não é necessariamente a expressão da nossa natureza. Se trata aqui de um, uma particularidade, de um momento que constitui a superestrutura. Lembra da metáfora né sobre a qual se eleve uma superestrutura jurídico-política? Então, ele é um momento constitutivo dessa super, superestrutura, aproveitando aqui a metáfora. A esse respeito, eu mandei para o Giba, não sei se isso chegou ao conhecimento de vocês, mas... Eu enviei para o Giva um texto do, do Guilherme Leite Gonçalves, muito interessante, chamado Acumulação Primitiva, Expropriação e Violência Jurídica, Expandindo as Fronteiras da Sociologia Crítica do Direito. É um artigo muito bacana de um debate mais recente, mais atual, acerca da importância do direito para a reprodução, da do função, do papel do direito na reprodução de desigualdades. Certo? Então, eu recomendo muito a leitura, não sei se vai dar tempo da gente fazer um debate sobre isso, que tem, a gente tem aqui nas discussões que faz sobre o Estado, elas aparecem um tanto conjugadas com certos estudos da crítica marxista do direito, né? Vinda do Pachucanes e tal. Mas, enfim, vamos avançar mais. O foco é permanecer um pouco mais na teoria crítica do Estado. Tá tudo bem, gente? Se vocês tiverem é, alguma dúvida, se eu estiver falando difícil demais aí, se eu, me interrompa aí, tranquilo, viu? Só me interromper. É, bem, essa criação moderna, então, do Estado, burguesa propriamente, né, é, ela é algo historicamente determinado, certo? Então, voltando ao nosso ponto, nós vamos dar a essa criação, né, o nome de Estado, apenas quando essa tarefa de organizar a convivência humana estiver atravessada pelas funções de dominação e poder de classes sociais, certo? É isso que nós vamos denominar Estado. Portanto, isso já limpa um pouco o terreno para nos deixar longe da confusão recorrente e anacrônica de ver, de interpretar toda e qualquer forma de organização social como sinônimo de Estado. Tranquilo até aqui? Bem, então, esse aparato visível do Estado, ele vai ser a expressão e articulada, unificada desses interesses, desses projetos de classes, né? que detém o poder político. Então, todas essas atividades sociais vão expressar essa aguda luta de interesses, constante, contraditório, né, permanente, que às vezes vão se dar à luz do dia e de outras formas vão ocorrer de de maneira oculta, né, sorrateira. Então, nesse sentido, já disse e reitero, o Estado não é neutro. Ele não existe para balancear essas fricções entre o interesse público e os interesses privados, né, entre o interesse do cidadão e do burguês nessa dualidade própria da, da divisão entre o político né, e o econômico do Estado moderno, certo? O elemento específico, essencial do Estado aqui vai ser o poder e a dominação de classe. Aqui, eu acho que cabe uma observação necessária e importante, né, que é um outro assunto sobre o qual a gente pouco fala, né, que é o que é o poder, afinal de contas. A gente está falando de... Logo mais, a gente vai falar de classe também, que é uma noção bastante usada, mas cujo sentido a gente... É, por vezes, né, não, não divide, às vezes a gente está falando de classe e as pessoas entendem, usando a mesma palavra, né, mas as gramáticas que ele conferem sentido são absolutamente diferentes. Mas eu vou falar um pouco mais adiante. De qualquer forma, né, a gente pode se perguntar, se a gente está falando aqui né, que o elemento específico e essencial do Estado é o poder e a dominação de classe, a gente pode perguntar, então, o que é o poder, então? O que, que é o poder? Existem uma série de teorias, cara, uma miríade de teorias né, que abordam. É um fenômeno complexo que não comporta a resposta simples. Qualquer tipo de explicação que é, tente esgotar o sentido do, da noção de poder, né, do conceito de poder, numa só explicação, está fadada ao fracasso. Não vai rolar. Você não compreende o poder assim. Então, é necessário um conjunto aí de teorias bastante diversos, diversificados, que permita a gente se apropriar do entendimento dessa complexidade, desse fenômeno, né, do poder, por camadas. A gente vai se apropriando de camadas. Certo? Então, é, é, óbvio, nesse sentido, o apelo aqui, basicamente, é não é porque é complexo, porque é sinônimo de irracional, que não dá para entender. Dá para entender, mas a gente tem que entender é, a partir de, de uma vamos dizer uma disponibilidade a verdades parciais e provisórias do nosso entendimento porque além de uma caracterização ser difícil ela é também o poder é dinâmico é muito dinâmico e aí eu vou vou tentar organizar um pouco né do, do entendimento de algumas das teorias que eu acho que são mais recorrentes para explicar o fenômeno do poder isso é importante, porque senão a gente não entende como é que ele se reproduz dentro das próprias estruturas do Estado, saca? Então, é, na tradição marxista, a gente teve aqui um, um, um, sempre um entendimento predominante, que, basicamente, esgotava o entendimento do poder, né, nessa coincidência entre poder e capacidade né, coercitiva do Estado, de produzir coerção e consenso dentro do Estado. Isso aqui remete até à teoria gramishiniana, né, de... de... Estado. Então, poder era sinônimo de coerção e consenso, de capacidade de produzir co consenso e coerção. Não necessariamente nessa ordem. Certo? Mas isso é um tanto insuficiente. Isso é um, uma parte do problema, mas não esgota o entendimento acerca do poder. E é daí que vem a crítica foucaultiana que hoje, para nós, é bastante comum, tanto aos movimentos negros, como quanto aos movimentos indígenas. né? Que é a ideia do poder como uma espécie de realidade psicológica difusa, sabe, puramente intersubjetiva. Né? A ideia aqui é que o poder não encontra-se só nas estruturas do Estado, ele está em todos os poros da sociedade. Logo, ele corresponde a uma estrutura meio intersubjetiva. Então, isso nos leva a um entendimento do poder como uma espécie de algo um tanto gelatinoso. E no limite do Foucault, o que ele quer dizer é o seguinte, onde há um indivíduo, há poder daí essa o entendimento aí que a gente tem visto da, da noção de empoderamento certo é, mas isso é um problema isso é um, isso é um problema isso expande a possibilidade de intenção é uma contribuição importante nesse sentido né porque de fato há possibilidade de se fazer história há um debate rico dentro do próprio campo teórico da esquerda acerca do papel do indivíduo na história, né, e de como fazendo história, como podemos fazer história apesar de não escolhermos as condições, né, em que a fazemos, certo? Então tem um debate legal que esse esse entendimento sobre o poder expande, enriquece, mas é preciso tomar cuidado com ele porque ele nos leva a um esvaziamento aqui da, da, da importância do estado ou da centralidade do estado como ponto de confluência, de condensação desse conjunto de relações de poder da sociedade. Então, vai vendo. Se onde há indivíduo, há poder, logo a minha resistência é individual. Então, é, esse é o um entendimento que, se levado até as últimas consequências, esvazia a capacidade da reação coletiva à violência do próprio Estado. Certo? Então, é preciso tomar um cuidado com ele e também leva a gente a, a, a, a falsas promessas, né, de generalização, de emancipação política e humana, né, a partir de respostas estritamente individuais. Eu, pelo menos assim, posso estar equivocado, Gabriel Bertal, o debate, mas eu acho que esse entendimento ele tem ganhado, ele é hegemônico hoje em dia, e ele tem concorrido ou favorecido extremamente essa transformação das lutas sociais em commodities corporativas, que vão integrar o um marketing social de empresas. Eu, eu acho, fica aberto aí, vamos debater, mas acho que é daí que vem o que está acontecendo, esse fenômeno atual. A gente não fala mais de, de, de projeto político revolucionário, de Estado-nação, a gente fala de empoderamento. E aí a gente convida as empresas para serem as patrocinadoras da nossa emancipação. Isso tem problema, gente. Né? Não é preciso dizer que isso é um bata tiro no pé. Né? Mas, enfim, vamos lá. Com os, os formadores experientes aí, com os quais vocês andam acompanhados, certamente vocês já deve, devem ter problematizado isso a Mas vamos avançar um pouco mais aí. Bem, é, então essa, essa noção de poder é um problema, sacou? E é preciso que a gente... É, Ori... volte a nossa atenção para ela. Quando a gente está falando aqui de avanço, de progresso, a, a, a agenda progressista, que é, é o espectro amplo na política, né? o que, que é o progresso aqui? A gente pode estar tá olhando para o pro, pro desejado progresso de maneira muito distinta. Alguns podem estar tá olhando como sindicalista de resultado, outros podem estar tá olhando como né, com a perspectiva dos engenheiros do futuro, da humanidade. E isso, a noção, um bom entendimento acerca do que é o poder é fundamental para a gente conseguir verificar se há alguma compatibilidade de sentido quando a gente mobiliza essa palavra, né? Porque a gente vê em tudo, todo espectro todo político. Poder para o povo, poder para os pretos, poder para os... poder, poder, poder. Certo? É uma palavra compartilhada, mas cujo sentido é preciso a gente atentar, que pode guardar conteúdo semântico muito, às vezes, contraditório ao que a gente está supondo. Certo? Então, vamos lá. É... Bem, seja lá como for, é preciso realmente entender o poder como um fenômeno complexo que acaba se espalhando pelos mais diversos âmbitos da sociedade, certo? Mas ele vai se condensar dentro das estruturas do Estado, né? ao ponto de tornar difícil a gente perceber como é que ele opera dentro das estruturas do Estado, certo? E uma das razões pelas quais a gente tem essa dificuldade, é justamente a maneira como ele se apresenta para nós, que é sempre mediante essa ruptura entre a economia e a política. A economia e a política é sempre apartado. É sempre, a gente nunca vê junto, né? Nunca vê junto. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A política é uma coisa, é, é a lógica formal, sabe? Lembra da lógica formal? E a, e a, e a lógica formal aqui, lembra? É aquela estrutura, vale, vale uma... uma um retorno aqui. A forma da lógica formal é o silogismo aristotélico, lembra? Premissa maior, premissa menor, conclusão, que por sua vez é aqui informada pelos seus respectivos princípios, princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Né? Algo é, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo, e qualquer conclusão aqui, enfim, né, Extraída dessas premissas Deve guardar uma relação de causalidade entre elas Ou seja, todo homem é mortal Sócrates é homem Logo, Sócrates é mortal Não pode ser Sócrates é legal Ele se exclui Essa é a lógica formal Quando a gente tenta compreender esses fenômenos complexos Dentro do campo do marxismo é Que a gente está operando com lógica materialista dialética Que incorpora a lógica formal Mas que compreende esses fenômenos No âmbito de, de um entendimento Da constante mutabilidade Dinâmica das coisas certo e no âmbito das totalidades abertas. Isso é um imperativo do método expositivo que visa compreender a realidade no seu movimento, no movimento que ele é próprio, sacou? Então, veja que é, essa divisão realizada, ideologicamente, entre economia e política, ela é impossível no plano da, da, da realidade concreta. No entanto, é assim que o Estado aparece para nós. É assim que ideologicamente o entendimento do Estado nos é oferecido, repisado, ao longo de toda a nossa vida intelectual, nos diferentes espaços por onde a gente né, passa para ter a nossa formação política e tal, né? mesmo jurídica, certo? Então, é, essa é uma das principais características da sociedade capitalista, essa permanente ruptura ideológica que é apresentada entre os processos econômicos e políticos, né que governa a sociedade, certo? Então, é... Parece, dentro desse entendimento, só para ficar um pouco mais claro, assim, que essa compra e venda de força de trabalho, né, essa exploração da força de trabalho, é algo que não tem nada a ver com o Estado. O Estado é essa entidade angelical. Parece aquele paraíso do nosso lar, do Chico Xavier, não sei se vocês viram o filme, né, e que todo mundo fala que nem anjo. Tá todo... O Estado é essa grande mãe né, que consola os aflitos. Não é. Está longe de ser mas é, é esse é o produto ideológico desse entendimento liberal acerca do Estado. Então, é ele que produz esse senso comum, que vai reproduzir né, é, essa impressão de que o Estado não tem nada a ver com a exploração da força de trabalho. certo? E veja que isso não se produziu da noite para o dia, esse senso comum foi produzido com muita violência, com muita porrada, com muito tiro, porrada e bomba ao longo da história da humanidade. né? É, é isso que a gente chama de acumulação primitiva de capital. No livro capítulo 24 do livro 1 do Marx, tem é uma descrição histórica muito importante né, sobre como isso aconteceu na Europa. Como nessa transição do feudalismo para o capitalismo na Europa, os camponeses foram expulsos violentamente de suas terras, foram, foram expropriados, separados da propriedade dos meios de produção e reduzidos à pura necessidade de modo que pudessem é, somente da sua capacidade de trabalho para conseguir sobreviver. Esse processo extremamente violento, descrito pelo Marx ali de maneira é, maravilhosa, para quem tiver dúvida sobre a violência inerente a esse processo, ele é muito importante para o nosso debate, porque essa noção de acumulação primitiva tem se reapresentado para nós aqui de uma outra maneira, que eu acho que é bastante pertinente para que a gente entenda a atualidade, por exemplo, do, da, da condição né, dos povos indígenas em diferentes regiões do território nacional. Estão sob achaque, né, estão sob ataque permanente, contínuo, de diferentes, diferentes, de diferentes tipos, jurídica, política, né, física, militar. Então, no entendimento original, que era mais comum, aqueles que extraíam do Marx essa noção da acumulação primitiva para entender, é a aurora do capitalismo comum. A noção de primitividade estava atrelada a um determinado momento. Parece que ela foi um dia e passou. Parece que essa violência brutal, esmagadora, cachapante, destruidora, ela só aconteceu durante um primeiro momento, depois ela desaparece. E não é bem por aí. Isso, em sentido histórico, pode fazer sentido. Pode ser compreendido assim. Faz sentido, né? Mas é preciso compreender como essa lógica que governa o metabolismo destrutivo do capital, criativo e destrutivo, simultaneamente, né? que o capital também cria, pois, isso é importante, e representou um salto qualitativo em relação aos modos de produção anteriores, como é que isso né, se perpetua ao longo do tempo? Os debates mais atuais eles estão, eles, a, a, usam o adjetivo primitivo não, não mais para caracterizar essa dimensão temporal Clara, né, que remete ao passado. Mas há uma espécie de, de trava de segurança que o capital aciona de tempos em tempos, quando ele sofre obstáculos para continuar a se reproduzir. Ou seja, se o capital é uma relação social produtora de valor e o valor é esse, essa quantidade de trabalho humano, abstrato, socialmente necessário para produzir mercadorias, Certo? Se o capital é isso, basicamente essa acumulação primitiva ela vai consistir no violento estabelecimento dessa separação entre o trabalhador e os seus meios de subsistência, os seus meios de produção. Isso vai se dar de maneira massiva, violenta, não só na aurora do capitalismo, mas também posteriormente, né? posteriormente em outros momentos de crise do capital. Essa mesma violência brutal, por exemplo, as contrarreformas trabalhistas né, informadas pela ideologia neoliberal, que é esse componente ideológico poderoso que justifica essas violências contra os trabalhadores no período relativamente recente, porque a gente, no espectro mais amplo, desde os anos 70, né, a gente está vendo acontecer. Isso é uma violência brutal, criminalizar a pobreza, né, é expropriar trabalhadores, por exemplo, como aconteceu em Pinheirinho, no Pinheirinho, expropriar aquela terra toda para entregar, ou como acontece nos poucos aldeamentos indígenas que se situam ainda dentro dos espaços urbanos, que são cercados e fagocitados pela especulação imobiliária, com favorecimento franco da atuação política, né? para flexibilizar a prova documental da posse, propriedade da terra por parte das comunidades indígenas. Toda essa violência que se acentua em momentos de crise ela, ela continua a existir, ela é parte do modus operante desse metabolismo destritivo, que avança sobre tudo e todos para garantir essa perpetuação do capital, certo? Então, é, é preciso, eu acredito, colocar essa noção da acumulação primitiva em, em, em novas bases. Acho que o neoliberalismo é uma boa tradução. A gente começou hoje, nossa, a nossa fala, vocês fizeram referência aí ao PL191, né, de 2020, essa iniciativa é, é, terrível, destruidora do governo federal como tantas outras, mais uma, mas essa particularmente cravosa, né, vai acelerar a, a, a perpetuação das violências já, já numerosas, né, contra a população indígena, quer é regulamentar a exploração de recursos minerais hídricos e orgânicos em reservas indígenas. Essa é uma expressão, por exemplo jurídica, de uma violência jurídica, que visa da, da, da forma para uma violência real, que é própria das relações de poder desigual, que por sua vez estrutura a sociedade, que está inteiramente organizada para valorizar o valor. E no interior desse processo nós somos essas mercadorias, que valorizam esse valor, certo? É, bem, seja ela como for... É... O Estado capitalista, né, essa sua principal cristalização, ela vai aparecer como algo estranho a essa exploração e a reprodução das classes. Né? E, e, e, e nessa representação clássica, que nos é familiar, mais comum, esse Estado capitalista democrático ele vai diluir essas desigualdades, essa realidade da exploração. Certo? E isso é feito de maneira sofisticada, não é, não é de um jeito tosco, tacanho. É feita de maneira sofisticada. Quando a gente passa por qualquer curso, seja lá, seja jurídico ou não, quando vai entender o Estado, a gente tem um contato lá com as teorias, né, é, contratualistas. Lembra? É, o Estado nessas teorias ele sempre aparece como um pacto de indivíduos. Era um dia teve uma assembleia entre os indivíduos, né, que decidiram delegar sua soberania, né, para um poder que lhes é estranho com a finalidade de encontrar a melhor condição para garantia da sua convivência social. É lindo, né? Você falar é, é difícil você imaginar. Você não, eu não conheço ninguém das, sei lá, cinco gerações da minha família que eu pude conhecer que tenha assinado esse raio, desse contrato. Mas a gente aprende que existiu um dia, eles se reuniram e assinaram esse contrato. Né? E, e, é, e, é, e é uma explicação um tanto bizarra, são fabulações, né? que, que entre, entre, entre as várias, assim... Uma que particularmente me chama me chama a atenção, que é curiosa, que até hoje é reproduzida por aí, né? é a do, do Thomas Hobbes, né? do Leviatã. É uma teoria que visa justificar a monarquia absolutista. E é curioso, cara, porque em que momento um grupo de pessoas se reuniu para é, sugerir, né? em que momento houve essa sessão voluntária de liberdades individuais, a um monarca absolutista? sob o pretexto de que o lobo, é o lobo do o, o lo, o, o, o homem é o lobo do homem, nesse entendimento, a gente se reuniu e cedeu e concedeu autorização para que uma pessoa exercesse sobre nós poderes tirânicos até, para nos salvar de nós mesmos. Isso é muito bizarro, né? Mas a gente acredita, a gente estuda isso. E não é tacanho, eu estou apresentando assim, porque eu sou educador popular e é isso, a gente precisa... Mas é absurdo, o cerne da reflexão é o absurdo, disso, de que até uma monarquia absolutista já contou em algum momento remoto com uma assembleia de pessoas que decidiu criá-la. Certo? Então, é, enfim, fiquem atentos. Eu acho que isso sempre causou uma perplexidade. Eu acho que é legal para a gente pra entender como é que a construção ideológica ela é sofisticada. Ele nesse sentido aqui, a propósito do homem ser o lobo do homem, eu estava lendo o um artigo do Gibe, eles ele usa um provérbio indígena que me pareceu muito mais sábio, né? já que a gente está usando o um mote lupino Aqui, falamos do lobo, que é que é o seguinte, né? Tem um provérbio indígena aqui usado pelo Giva, que eu gostei demais, que é, dentro de mim existem dois lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam um poder sobre mim. E quando me perguntam qual lobo é vencedor, eu respondo, o que eu alimento? Acho que essa é uma maneira lupina muito mais sábia da gente perceber o que há de lobo na sociedade. Hobbes Deixa para lá, eu acho que prefiro viram é... Sigamos em frente. Vale é, ressaltar também aqui um sentido muito específico que os contratualistas vão atribuir à individualidade. A individualidade, né, ou o conceito que sustenta essas teorias aqui, parte de um sentido muito específico de individualidade, que é o um sentido moderno, burguês, que é aquele que entende o indivíduo como um sujeito livre, racional, autodeterminável e, sobretudo, Proprietário. Proprietário. Lembremos que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, propriedade privada é considerado direito imanente ao ser humano. Ela foi lá, dos anos 40, essa declaração, lembre-se, foi otorgada no meio da Guerra Fria, com o auge das revoluções comunistas, revolucionar, o auge assim, da, da, dos processos revolucionários do mundo estava estavam lutando contra a propriedade privada de meio de produção, mas foi colocada ali. Veja que isso é, não é um pormenor de pouca relevância, sobretudo no momento atual da humanidade em que mais de 50% da riqueza global está na mão de menos de 1% da população. Então, é, é, é importante frisar. E essa noção de individualidade, ela é bastante estranha se a gente a confronta com as diferentes cosmogonias dos povos indígenas ou africanos, né? Ela é muito diferente. Essas cosmogonias, em geral, elas são, elas são, é, são gregárias, são é, coletivistas, né? e, e, e não se compatibilizam. Eu acho que essa é uma, uma outra forma né, da gente também compreender. Porque quando a gente fala aqui de luta antirracista, por parte do movimento indígena, né? ou, ou movimentos negros também, a gente precisa compreender que essa essa, esse apagamento da nossa história ou essa desfiguração cultural não eliminou por completo certo nível de entendimento a respeito de si mesmo que é próprio de sociedades gregárias que não foram né é, destroçados o um mariáte eu acho que faz um trabalho interessante disso né de identificar certas estruturas coletivistas né é, na, na vida social de sociedades indígenas latino-americanas, que, que poderiam guardar uma potência, né? Eu acho que é por aí que tem ido boa parte da intelectualidade indígena na atualidade, né? Para na, na disputa pela inscrição de um projeto político, que é usar esse entendimento, essa tradição dessas cosmogonias. Então, é legal é, colocar em confronto essas cosmogonias com essa compreensão de individualidade que está embutida ali ó, nessas teorias contratualistas que explicam o Estado também. Olha como é importante, cara. Vai, ver, Vamos avançar um pouco mais aí. É, veja que isso não só nos ajuda né, a, a, a nos escrever com autenticidade dentro da disputa por um novo projeto político de sociedade, como também ajuda a entender o próprio limite dessa, da, da condição do que a gente chama de cidadania. Né? Cidadão. Quem é o cidadão? Né? Veja que essa noção ela se sustenta nessa mesma perspectiva individual à qual eu a qual eu acabo de me referir certo ela desdenha os laços dessas relações classistas que ligam né, o destino social e os grupamentos humanos uns aos outros ela desdenha do mesmo jeito que a gente pode encarar a noção a própria noção de povo viu que povo o que que é o povo o povo pode ser muita coisa né e é preciso desdobrar a, a noção aqui de povo, o conceito de povo dentro da tradição política revolucionária tem um sentido. Dentro da, da, da tradição liberal tem outro, completamente diferente. E é preciso tomar cuidado quando a gente mobiliza esse conceito também, porque ele também oculta essas clivagens né de classe étnico-raciais, da sociedade patriarcal também, enfim, essa complexidade de hierarquias da realidade. Ele pulveriza, ele simplifica. E é preciso que a gente tome esse cuidado. Dentro da nossa tradição, é, é, a gente percebe um certo sentido presumido de que povo é quase sinônimo de trabalhadores, né? trabalhador tem é quase sinônimo, mas é preciso também atentar para isso em algumas ocasiões, porque quando o inimigo começa a usar nossas palavras isso é um problema porque ele infunde uma baita confusão e a gente está num momento bastante sensível a isso tudo é revolução você viu a gente já vê até a, as empresas falando né a revolução do automóvel a revolução da das fraldas, a revolução, tudo é, né, o povo, aqui é o poder para o povo, quando o cara governa só para o banqueiro, com oligarcas, latifundiário tipo de... minerador. Então, é... as palavras não são simples palavras, são encarregadas de historicidade, certo? Que a gente precisa, assim, o tempo inteiro, revolver, porque, por vezes, isso nos poupa, né, muita dor de cabeça e diálogos improdutivos, cara. porque nem tudo se resolve com diálogo, né? Porque para dialogar, porque é isso, a gente coloca tudo, não, vamos dialogar. Não, nem tudo se resolve com o diálogo. Para você ter um diálogo produtivo, chega, né, a conclusão satisfatória, é preciso que a gente use palavras comuns do nosso vocabulário, mas com sentidos análogos. E às vezes a gente usa as mesmas palavras com gramáticas absolutamente distintas. E, sabe, a gente é um diálogo absurdo, porque o que o cara entende, o povo, e o que a gente entende é, é completamente diferente e é preciso atentar para isso também, para a gente reabilitar o conteúdo semântico das nossas palavras, porque é assim que a gente consegue, eu acho que, traduzir melhor a realidade e organizar racionalmente os problemas que a gente tem que enfrentar politicamente, saca? Então, avancemos um pouquinho mais. É, a gente tem falado, outra, outro conceito aqui que é fundamental, né? a gente falou aqui da, da insuficiência dessa noção de cidadania, que é uma cabeça, um voto, cidadão, essa é a tradição liberal, né? como se não existissem classes sociais e todos nós tivéssemos importância política equivalente. Vai vendo. Quando você, aqui, o Lindomar, o Givo, ou eu, decide votar em alguém, a gente tem o mesmo peso político quando um membro da família Marinho ou da Record TV decide votar em alguém? Se é cada cabeça um voto, realmente tem importância equivalente dentro dessa estrutura? Não, claro que não, né, gente? Claro que não que essa noção de cidadania é uma construção liberal, que visa apagar essa existência conflitiva de interesses antagônicos das classes sociais que estruturam a sociedade. Então, é mais uma coisa que a gente precisa afastar. Avançando um pouquinho mais, que é outro problema, classe social. Puta, cara, como é difícil abordar esse assunto, porque é, tem vulgaridade de todos os lados, né? a começar pelo nós, nós que Classe, lembra, no passado, até hoje a gente é acusado. Classe não é classe, é raça, não é classe, é gênero, não é classe, é, é interseccional, não é. É um negócio maluco. e, e Gente, é sério, perguntem. Quando vocês se, se, se verem diante das pessoas, tomem cuidado, perguntem. Aproveitando o mote de que as palavras são simples palavras, né? o que, que você entende por classe? você vai ver que a maioria esmagadora não faz uma puta ideia do que isso significa. Não faz uma puta ideia. E é lastimável porque a gente reproduz essa ignorância achando que ao falar, ao usar a categoria, na verdade, classe, ela vai ter um sentido comum, presumido para todo mundo, e não tem. E não tem. Por isso cumpre fazer aqui um esclarecimento um, um importante. Né? Classe é uma categoria sociológico criada para classificar agrupamentos de de pessoas, segundo a maneira como elas participam e se apropriam da riqueza socialmente produzida. O que significa dizer o seguinte, né é, para que a gente entenda isso, como a gente produz riqueza, como que a gente se apropria dela, a gente precisa entender que a hierarquia social das sociedades modernas, burguesas, capitalistas, é... Elas podem ser, isso didaticamente, colocadas é, em perspectiva desde os de dois binômios elementares. aqui Explorador, explorado e dominante, dominado. Explorador, pode-se dizer aquele que compra a força de trabalho. Explorado, que vende. Agora, é possível existir alguém que é explorado e dominante. Por exemplo, um assalariado executivo que ganha um salário, que tem um poder de consumo, de modo a, a comprar né, coisas, símbolos de, de distinção social, morar melhor, análogos, próximos do, do, dono, do, do dono do meio de produção, esse pode ocupar uma função de dominância. Aquele, por exemplo, que controla o processo de trabalho inteiro, que define demissões de trabalhadores. Veja que a divisão social do trabalho, ela traz essa complexidade. Tem gente que é explorado, mas vai ter uma a função de dominação dentro dessa divisão social do trabalho. Então, colocou esses dois binômios fundamentais. Aí a gente passa para outra maneira. Identificou? Explorador, explorado, dominante, dominado. Em seguida, a gente tem que verificar como é que a pessoa se apropria dessa riqueza socialmente produzida. É pela venda de força de trabalho? Você recebe um salário? Você tem que trabalhar para receber um salário? É por meio da reprodução mercantil simples? Isso é tipo aquele tiozinho, João, que tem uma metalurgia, um metalúrgico, que abriu né, um, um negocinho ali, ele compra matéria-prima, faz um negocinho, uma panela, um carrinho de carregar o de gás e revende isso com uma pequena margem de lucro? Isso é uma reprodução mercantil simples. Né? Ou é um burguês, proprietário de meios de produção, que vive a partir da extração de mais valia, da exploração do trabalho dos outros? Ou não, é pelo rentismo, o cara vive da renda? capital, renda de capital, né, rentista, é pela renda extraída da propriedade da terra, é isso que vai definir quem são os proletários, quem são os burgueses, quem são os pequenos burgueses, quem é a, a burguesia rural, quem são as frações financeiras da burguesia, o lumpen proletariado, etc. Basicamente, é isso, é uma, é uma teoria social que visa entender, por meio do agrupamento de pessoas, a partir dessa perspectiva, como é que se dá a hierarquia tem da sociedade. Desses inter... Quando a gente fala dos interesses conflitantes, que a sociedade capitalista, burguesa, abarca, ele está falando disso. Como é que esses grupos de pessoas têm interesse que entra em conflito e, e como é que é que grupos minoritários fazem com que os seus próprios interesses apareçam para nós como sinônimo dos interesses da maioria. Como é que isso acontece? Qual é a operação ideológica, sensível, fina, sofisticada, que leva a gente a esse entendimento. Saca? Então, por isso a teoria social das classes ela é fundamental. E ela não é uma teoria fechada, ela é uma teoria aberta, porque ela acompanha o próprio desenvolvimento da sociedade. Cara. A divisão social do trabalho ela não cessa de se complexificar. Cada dia está pior, cada dia está mais complicado. né? Não à toa alguns... Alguns pesquisadores aí estão se valendo de outras tentativas de classificar né, é, a condição do trabalhador dentro desse cenário né, de destruição das condições de trabalho. Né? Como, por exemplo, né, é, a desigualdade só faz aumentar também, né? como essas tentativas do precariado, do infoproletariado eles estão criando outras formas de denominar né, esses grupamentos humanos que estão produzindo riqueza ou, ou sendo alijados, né, marginalizados de, da sua apropriação. saco? Então é uma teoria viva e, e quando é, e quando existe essa classificação vejo que a gente não está colocando num antagonismo aqui. É, é isso é muito importante quando a gente analisa a sociedade, as suas estruturas de poder não quer não quer dizer né que que é, o conceito de índio ou indígena, negro não tem a função política, tem. Essa é uma criação, é um construto colonial que uniformizou povos inteiros, mas que ganhou uma potência política mobilizadora. E a gente positiva isso, para nos, nos mobilizar. Só que é necessário colocar essa questão da identidade étnico-racial em níveis epistêmicos complementares, e necessários, e não excludentes. Né? Porque índio tem classe, preto tem classe, certo? E isso não anula, não, não exclui uma coisa, não exclui a outra. São níveis epistêmicos de entendimento acerca da nossa condição. São determinações sociais que operam sobre nós e que levam, nos levam a entender melhor qual é a nossa condição dentro dessa hierarquia conflitiva, violência de interesse. Boa tarde. Certo? É. Ixi, apareceu um áudio aí. tranquilo tá alguém quer falar alguma coisa bom com isso então não é negar essa importância inclusive é, a identidade hoje é preciso mesmo né acho que o Giva já já se não me engano o Giva, eu já de você falando sobre isso né ou a Cauã também é é preciso a gente tirar disputar mesmo sentido esse negócio da identidade dos reacionários né os anti-identitaristas reacionários porque para nós é importante organizar psicologicamente quem nós somos, sobretudo porque a gente sofreu, a gente foi destroçado, apagaram nossa história, e a organização subjetiva para nos tornar apto a participar da vida política e sociedade, ela é indispensável, ela não é um fator decisivo, né? Certo? Porque a sociedade brasileira, infelizmente, tem uma hierarquia cromática que leva, ela incrementa a desigualdade por meio de diferentes tipos de barreira de interdição étnica. E quando a gente dá de ombros para isso, né, a gente perde um componente decisivo de compreensão de nós mesmos, da, da, da sociedade que a gente vive. Saca? Então, não é subestimar, muito, muito pelo contrário, entender isso. Né? Então, aliás, a propósito dessa da importância política da identidade, tem uma, um artigo aí do, do Sassá, né? acho que o Sassá é do Gil comigo, esse artigo, que menciona uma coisa legal, uma coisa muito, muito importante para o debate, né? que é. é é algo que a gente pouco se pergunta, por exemplo, um ser negro na sociedade atual depende só da autodeclaração, segundo o critério do IBGE. Já o ser indígena depende de um reconhecimento institucional, né? Você se reconhecer. Como... Tem que ser, depende. Da onde vem isso aí, né? Da onde vê isso aí? Veja que é uma identidade institucionalizada. E isso existe para regular o nosso acesso né? a, a posse, a propriedade de terra. Daí, essas manobras estatísticas, históricas, que visam apagar os povos indígenas, né? é, é, ou os pardos indígenas, dos censos oficiais. Tem um artigo, se não me engano, é o artigo, né, Ogiva, o Funai Ruralista, né? Funai Ruralista, mas, é, mais um crime contra os povos indígenas. Acho que é esse? Você escreveu no, no correio, né? No correio da... Que é esse daí, são artigos. Joga o link aqui, Gil, propósito. Joga o link aqui no chat depois também. Mas, enfim, nas palavras né, dos, dos autores aí, o Estado brasileiro sempre agiu para cortar toda a ligação que esses povos têm com o seu território. Né? Ou seja, não importa qual o contexto político, na colônia, no império, na república, o Estado brasileiro sempre teve interesse de afastar os originários do território originário, certo? Isso é um fator decisivo para a manutenção da posse da exploração territorial. Para tanto, eu vi um dado histórico interessante aqui sobre é, desde 91. Né, analisando essa série histórica do, desse mesmo artigo, é né, o do censo do IBGE de 91, ele foi se demonstrando como ele demonstra, como o apagamento existente anda é, na contramão do aumento sucessivo das identidades indígenas. Em 91 eram 294 mil. Em 2.734 mil. Em 2010, né, 896,9 mil. Sendo que 305 etnias, né, apesar do IBGE não ter a, a reconhecido, refutou a autodeclaração de, cerca de, de, até, de até 110 povos. Ao todo foram cerca de 305. Então, veja que esse é um número bem superior ao seis anterior. Eu não acho que né, a gente esteja se reproduzindo nessa velocidade... Né, Acho que não, não, é, não é uma capacidade de, de... Não é assim. É um apagamento deliberado. Essa estatística se envolve o poder sobre a terra. O reconhecimento envolve, né, em definição de fronteiras territoriais, o reconhecimento de legitimidade desses sobre territórios, parcelas significativas do território. O tá? que é importante também aí, Williams, é, é pensar nessa coisa da manipulação da informação é... É tirar o microfone né? melhorou melhorou melhorou é... aquele texto que eu havia falado para você do João Pacheco né que é como é que a entrada e a saída dos povos indígenas se deram no censo né são textos que a gente foi um texto inclusive que eu já enviei aqui para o grupo né da aula passada mas é importante lembrar também que é, o, a, recentemente os indígenas só entram no censo, é, no censo da década de 90, né, então antes você não tinha o, o dado, né, é, para checagem, né, e além dessas, desses critérios que são utilizados, e, e veja só, no texto do João Pacheco, é interessante porque ele vai pegar uma, uma, um depoimento de uma técnica do IBGE na década de 70, é, aí colocando o debate do pardo, né? É, a técnica fala o seguinte, que o pardo é tudo aquilo que eles não conseguem explicar ou não querem explicar, né? A gente tem tido aí nos últimos tempos, né, nos últimos dois anos, é uma aproximação grande com o IBGE, é, discutindo essas questões, né, e a partir, inclusive, de um seminário que nós organizamos aí, pela TV Itamuia, é, um seminário sobre pardismo, nós mandamos também para o grupo já o link, né, a gente vai, então, a partir desse seminário, né? o IBGE é, começa a fazer um debate mais intenso internamente e intensifica os pontos de identificação de indígenas. Né? Hoje eu não sei quantos são, mas eu lembro que, é, se eu não me engano, no último censo, os pontos de identificação de indígena eram 200, 300, agora acho que já está na, na casa de 5, 6 mil pontos de identificação, né, é, isso, né, o ponto de identificação é o seguinte, né, é, o, o recenseador chega em determinada região, né, essa região já está identificada previamente que ali tem indígena, né, e se a pessoa se identifica como pardo, né, A, a o recenseador abre uma outra, é, abre uma outra aba, para fazer a discussão sobre a identidade né, do, daquela pessoa ali naquela localidade, né, e isso fez parte de um de, desse debate que nós né, é, propusemos, né, ajudou, na verdade, já tinha uma inquietação internamente no IBGE, e o seminário, ele alavancou essa discussão, né, isso é algo importante, né. Agora, Williams, deixa eu te falar que nós aqui somos faladores também, né? E já tem pessoas aqui inscritas, eu queria saber bora se pro você... Bora para o debate. Bora para debate? Bora pro de debate? Nós, né? Então, olha, bora, bora. tem a, a Lorena, está inscrita, né? Aqui, é, mas eu queria também colocar é, umas duas questões aí é, para que você pudesse ajudar aí no processo de problematização, né? É, uma das questões é essa mesmo, né, dessa formação ou desse Estado contratualista, né, que não tem a participação do povo, né, e é interessante, é muito interessante pensar nisso, né, e é muito interessante pensar no Estado, né, é, por, por, por alguns aspectos, né, nesse Estado aí, que é esse Estado moderno, né. É, a República, é, a instituição da República pressupunha uma ampliação da participação, né, desta dessa, desse acordo, dessa, desse pacto, né, que é o da Constituição. É, e aí, quando a gente vai verificar, né, na história, essa participação, ela só se dá 100 anos depois, em 1988. E é uma participação, é, obviamente, limitada, né, porque teve todos os vícios da manipulação de, de, de uma, uma, uma, um ato como esse. Né? Não foi uma constituinte exclusiva, tinha senador e com a participação popular foi limitada, apesar de ser expressiva, foi limitada, mas é importante né, verificar... Né, que, em relação aos povos indígenas, só na Constituição de 88 é que teve uma, uma participação maior dos povos indígenas, no geral, mas os povos indígenas né, só, só na Constituição de 88, né, ou seja, 100 anos depois né, de instituída a República. Né. E é interessante, né, que aí eu quero fazer uma associação com o um filme que eu vi recentemente, que é o Batman, né, é, em um dado momento do filme, é, o Batman descobre, né, que o pai teve envolvido com o submundo, né, é, é, numa, numa determinada situação pessoal, né, e aí é, uma das figuras fala, é, quem você acha que manda nessa cidade, né, é, todo mundo dessa cidade é comprado, né, é, quem manda é o o, o o grande o grande o grande mafioso, né, e aí eu, né, eu vi aquela cena e já tinha, né, é, também visto uma cena muito parecida no poderoso chefão, né, que é como é que se constitui o capitalismo, né, é, o, o Coppola vai discutir isso, o capitalismo nos Estados Unidos, como é que ele se forma, e nos, nos, nos capítulos, no, nos filmes seguintes, ele vai aprofundando isso, né? no 3, principalmente, né? que essa é uma dinâmica do capitalismo internacional. Né? Tá bom, tá bom. Então, pode, pode, pode falar, Lorena, pode falar, fica à vontade. Eu vou deixar aqui a Lorena falar, porque ela está saindo. Oi, gente, boa noite. Na verdade, eu ia escrever, Giva. Eu estou aqui já de saída do trabalho, mas era mais no sentido de, de dialogar com, com, com a tua fala, pegando esse gancho, de como o Estado brasileiro ele se apropriou né, assim, do debate identitário, assim, de quem é indígena e de quem não é, inclusive, pra, inclusive não, na verdade, Especialmente para justificar é, os processos de expropriação das terras e, inclusive, para garantir a exploração né, de uma mão de obra ali que, que estivesse disponível. Né? E de como esse, esse processo ele se intensificou muito a partir do século XIX. Né? Inclusive, quando a gente pensa que a identidade indígena, como a gente conhece hoje, como ela vem sendo construída historicamente, quando ela entra nos censos a partir da década de 90, especialmente depois da, da Constituição de 88. né? É, e de como antes disso, especialmente no, no século XIX, era muito interessante para o Estado brasileiro não contabilizar essa população, ao contrário, invisibilizar né? e utilizar o debate identitário de quem seria ou não seriam os indígenas né? inclusive para descaracterizar determinados povos enquanto indígenas né? de dizer não são mestiços estão é, é, fazem é, com, com, acho que eu esqueci eu esqueci a referência, acho que é o Edson L Silva historiador que fala estão na verdade, ele não fala, né? ele cita, é, é, que é uma expressão que, é, que foi encontrada nos documentos históricos, né? nessas trocas, nessas comunicações administrativas que rolavam entre as províncias, enfim, os aldeamentos e o próprio, e, e, e, e, e enfim, o Estado brasileiro, né? é, de que esses povos e essas populações já estavam misturados é, é, é, na massa da população, né? ou seja de como para o como pro, pro, pro Estado brasileiro foi essencial é, é, desconstruir né, e dizer quem era e quem não era indígena para justificar esse processo mesmo de despropriação. E eu falo isso porque, assim é, para reforçar né, o que já foi pontuado, de como é importante, dentro quando a gente for fazer esse debate, é importante historicizar. Eu falo isso a partir do, de uma pessoa que tem uma formação... É, a partir do direito, né, e agora no doutorado, para tentar entender os processos de etnogênese, de, de, de reinsurgências, de reemergências étnicas que estão acontecendo é, atualmente, é, de como, como eles começaram, né, de co como o Estado, ele, ele, ele, ele se utilizou dessa, dessa manipulação das identidades, né, para expropriar os povos ao longo da história assim. e eu particularmente não tinha essa, essa, essa, essa esse, esse acúmulo e passei até agora principalmente depois de começar a ler essa galera da nova história né o John Monteiro Edson L. Silva enfim uma galerona que tem então acho que, que, que é uma coisa interessante assim, são referências importantes assim para a gente levar em consideração É. Ótimo, é isso. É, então, mas eu só é, retomando aqui, e aí, Williams, eu acho que deve ter mais alguém aqui, eu não sei se tem mais alguém inscrito, né? Mas é, é, esse Estado, né, que é esse Estado também, é, a sua Constituição, ela sempre foi um roubo, né? E, e os registros, esses registros, mais recente, a própria, e a própria dinâmica do Estado nesse último período, nesses últimos meses, né, ela tem deixado, deixado explícito, né, a quem serve o Estado, né, e eu, é impressionante, agora, é, duas questões que eu queria dizer, uma que é uma do Clóvis Moura, né, eu não, não, não vou lembrar a referência, né, que o Clóvis Moura ele dizia o seguinte, né, com o fim da escravização e advento da república, ele dizia o seguinte, né, os negros escravizados, ex-escravizados, en entraram né, na falsa cidadania. E aí ele, ele coloca uma questão muito interessante, né, ele coloca o seguinte, e os indígenas sequer entraram nessa, nessa falsa cidadania, né? porque o Estado, aí retomando essa fala da Lorena, o Estado tutelou permanentemente né, os indígenas, e, e, e, e, e é por isso que, por exemplo, né, é, um, um, uma pessoa de relação em comum, que é o, o Weber né, Lopes, que estava escrevendo a tese dele sobre eugenia, eu falei, olha, Weber, eu acho que seria importante você ler é, a reforma pombalina, porque ali é, tão, a, a eugenia já se aplicava aqui com os povos indígenas, né? aí o Bebe falou uma coisa que eu tenho uma discordância, né? ele falou assim, não, aí ele leu, e aí falou, não, ali tinha práticas eugênicas, mas o conceito começa no século XIX, aí eu, né, eu, Pai, ó, tem um problema aqui, né? Porque a gente precisa identificar como é que as coisas surgem, né? Isso é importante, né? E eu quero, eu quero pensar nisso, Williams, não para ficar medindo, né? Mas eu acho é que... Porque é, é parcial quando a gente deixa de pensar essas questões, quando a gente ignora, né? Eu tenho um problema muito grande com a história e esse espancamento dos documentos para que os documentos digam aquilo que a gente quer. A gente não pode fazer isso. A gente não pode negar a verdade histórica, percebe? Então, essa é uma questão é, importante, né? E essa dinâmica da, do Estado, né? É, que é uma dinâmica violenta, permanentemente violenta, e aí a nossa ingenuidade, quando você aponta, né, que a gente vê como solução as políticas públicas, né, o Sassá, nas falas dele, sempre alerta para essa questão, né, que é o, a, a... que é a... a, é, a, a, a, a redução né, do que, que significa... Né, o que que a gente quer construir como projeto de humanidade, de sociedade, não reconhecer isso, você veja, na década de 70, também, né, é, a referência vai ficar aqui comprometida, mas que você deve saber, o, o Herbert Marcuse dizia na década de 70, que as máfias tomariam o Estado, ele estava falando dos Estados Unidos, né, mas essa é uma realidade, o que que a gente está vivendo aqui, né, é, em Pindorama e tá vivendo em outros lugares do mundo, né? As máfias estão tomando o Estado, né? É, de tão de tão é, umbilical que é a relação do capitalismo com a violência contra a maioria do povo, né? E o Estado é um instrumento utilizado para isso, né? E aí eu tô eu, eu acho que o nosso alerta é, é, é demonstrar né, o quanto que com os povos indígenas né, tem uma crueldade, porque a crueldade do Estado é ainda é, mais perversa, porque, veja só, é, na sua dinâmica, o Estado né, no, no, diz o que, que nós somos né, é, para que a gente possa afirmar, não morando em aldeia, que nós somos indígenas, né? É, a gente precisa de três atestados para é, disputar concurso ou outra coisa, de que nós somos indígenas, né? É, até teve um, uma, uma, uma fala do, do, do, do Sassá com, com o Fernando que foi um pouco nesse sentido, né? É, como é mais fácil? Não é fácil, claro que não é fácil, mas afirmar a identidade negra do que a, a, afirmar a identidade indígena, olha só, sim, cara, né? sim. Oh, se me permite hoje, cara, ah. muitas considerações sobre sobre o que vocês falaram. Assim, que eu, eu acho, ó, é, é, é, acho, primeiro, assim a nossa república ela começa com um golpe militar. Hum. Assim, e os militares nunca saíram da política do país, eles sempre estiveram presentes, sempre tutelando. Lembrem que. As questões relativas aos povos indígenas aqui estavam no guarda-chuva do serviço de proteção ao índio. E nesse momento, a abordagem majoritária da, da problemática indígena do país era assimilá-los. A questão fundamental era com qual velocidade. Se era assim o Cândido Mariano Rondon, né, um grande humanista, mas teria, estava a serviço do Estado, estendendo a rede de telégrafos ali também, enfim... Essa é a problemática. E os movimentos negros do começo do século XX também vão passar pela mesma, pela mesma dramática condução. Se para os povos indígenas o dilema era com qual velocidade se assimila, para os povos negros, é, foram desterrados, atirados, já dentro do espaço urbano, a agenda política, por exemplo, da Frente Negra Brasileira, criada em 1931, era né, a cidadania, o reconhecimento da dignidade cidadã da população negra. Inclusive, isso caracterizou boa parte, assim, acho que a primeira metade do século XX inteira. Quando a gente fala de mito da igualdade racial, né, que hoje é debatido, debatido e rebatido, às vezes de um jeito um pouco vulgar, a gente não pode esquecer. Os movimentos negros foram defensores disso no começo do século XX. Todo mundo defendia. Quem é que não queria ver uma sociedade composta por relações étnico-raciais distintas e harmônicas? só que se que não tinha aderência à realidade. Isso era uma promessa. E na medida que foi percebendo que não se cumpria, foram abandonando o barco. Onde isso nos traz, eu acho que cria um problema inverso. Cria um problema inverso, mas a gente tem visto na atualidade. Mas eu acho importante mencionar que o fato dos movimentos negros estarem dentro dos espaços urbanos definiu uma espécie de vanguardismo no tratamento da, da problemática racial na sociedade brasileira que é inconteste. É inconteste. Foi importante, foi decisivo, para que esse debate pudesse avançar entre nós. E havia um, uma potência gigantesca para que, de fato, isso se transformasse num projeto político capaz de formar uma maioria em torno de um projeto político de nação. Isso que eu acho que eram os membros mais avançados do movimento negro desejavam. Mas depois isso se perde. E agora o que a gente vê é a formação aí de cartéis para a defesa de reserva de mercado. Saca? E tinha uma potência. Agora o movimento indígena também deve se inscrever nessa disputa. Eu acho que, realmente, quando a problemática racial foi colocada nos, no hall no das grandes preocupações políticas necessárias de toda e qualquer pessoa interessada numa transformação social profunda, isso abriu um campo de possibilidades gigantesco que nunca foi pacífico que é o campo do, da disputa do sentido da nacionalidade. E esse debate sobre a relação entre propriedade, posse da terra e identidade, no caso da condição da população indígena, não pode aparecer desmembrado, porque senão, gente, daqui a pouco está todo mundo sendo recrutado em parcelas para fazer propaganda do Itaú. Hum. Então, mas, Williams, o que, o, que, o que eu acho que falta na reflexão é que sequer o indígena podia se reconhecer indígena. Porque, veja só, se o indígena queria votar, ele deixava de ser indígena. Uma das coisas principais disso, o para mim, no meu entendimento, é. É quando... A... Você falou do Marquês de Pombal, é muito interessante você chamar a atenção para isso, porque, veja que, para a gente se entender, a gente precisa de uma linguagem, certo? A gente uhum. traduzir nossos sentimentos, conhecer a história do nosso povo, Conhecer, fazer nexos, né, combinação, sim, elaborações simbólicas, culturais, acerca de quem é o nosso lugar, de quem nós somos, né, quem é nosso povo, qual é o nosso lugar no mundo. E o Marquês de Pombal foi responsável pelo banimento do Yengatu, da língua geral, que era a língua que se falava em quase todo o território nacional. Ele foi. Isso não é uma coisa de pequeno impacto. né? Todas as principais, as primeiras manifestações literárias, dramatúrgicas o teatro foram feitas em Ñengatu, língua geral. Que é hoje sobrevive na região lá da cabeça do cachorro, né? É o remanescente, assim, da, da, de, dos povos que ainda falam essa língua. E de lá se reconstitui, por exemplo, os estudos linguísticos para entender o, o, a presença do Ñengatu no falar paulista do interior, que era o, o antigo Ñengatu paulista. Eu acho que o isso, isso é interessante, como o apagamento étnico... É, também, ele é reforçado de um jeito muito impactante, com a proibição do uso da nossa linguagem. Sim. Nossa linguagem. Então... Sim, mas, então, mas, mas eu acho que esse elemento, tem um livro até muito interessante, eu acho que eu dei como referência do Cazé, que ele vai discutir isso, né, a pobreza em São Paulo no começo do século passado, ele vai discu discutir como é que o caipira, que é já essa, essa que tem aspecto do Iangatu, como é que o caipira vai sendo proibido na cidade de São Paulo nesse período, né? Então, que é muito importante. Mas, veja, é, eu estou falando disso, mas eu estou falando, por exemplo, é dessas questões, de, do, dos símbolos que nos unem, mas eu estou falando dessas questões, por exemplo, né? que é desta conversão, falsa conversão, do indígena em pardo. Por exemplo, se a gente vai ver os dados da violência, Williams, a gente vai sempre encontrar o pardo né, é, como o principal o principal o principal vítima da violência do Estado. Né? A gente vai encontrar. Então, veja só que coisa cruel. O indígena ele é morto, ele é preso e ele nem sabe quem ele é. Percebe? Como é, como é cruel, a gente não se inseriu no debate do racismo, Williams. Sabe por quê? Porque a academia não permite que a gente discute, discuta o racismo. Sabe o que, que a academia diz que a gente tem que discutir? Que a gente tem que discutir é, a etnia. Né? O Recentemente, eu falei isso na nossa atividade passada, é, um, um, um, um companheiro queria discutir o pardismo, né, e ele discutiu o pardismo e o racismo, e aí ele foi fazer a qualificação, uns três, quatro meses atrás, e, e eu senti muito essa defesa, porque, essa, essa defesa de qualificação, porque... É, eu estimulei bastante ele, foi a partir de uma conversa que nós tivemos, eu, ele e a Lorena, e ele definiu o objeto dele, e, a meu ver, está muito qualificado o material dele, entendeu? E ele estava discutindo o racismo, e os professores da banca falaram que ele não podia discutir o racismo, e que o pardismo ele estava discutindo de forma... pegaram um caso, um exemplo, Williams, você está na academia e está produzindo... Sabe que a gente não pode pegar um caso e desqualificar, tentar desqualificar, porque o cara já, já no século passado, já discutiu o pardismo, portanto não cabia discutir o pardismo ali, porque já era um tema, não era vencido, mas era um tema que havia sido colocado de uma outra forma, que era uma reivindicação de alguém para ser pardo, percebe? Então, é, a gente fica né, desconsiderando todo o etnocídio, enfim, né? Então, a gente fica numa condição é, muito complicada, e aí eu acho né, que, é, particularmente, a, a discussão de identidade sem um sentido histórico, sem um sentido de projeto, ela não faz muito sentido, né? Porque daí, eu acho que você faz um alerta, que é um alerta que a gente também faz, né? porque para ser cooptado, né, pela lógica do mercado é um, dois, né, é, inclusive a gente né, faz uma, uma reflexão de que, é, de que ser indígena, né, é já assumir a identidade sabendo que tem que assumir, né, aquilo que, que a identidade, né, ela traz a identidade indígena, né, que é né, ser anticapitalista e ser anticolonialista, né, porque daí, daí é que, estão, que está toda a violência, né, o surgimento de toda a violência, toda a destruição, né, aqui nesse território. É óbvio que a gente sabe que né, tem a, a, o surgimento do capitalismo tem outras características em outros lugares, né? É, então é ser anticolonialista e anticapitalista, eu acho, eu também defendo que a nossa aliança indígena e negra é fundamental, eu acho que uma das melhores experiências que teve foram os quilombos, né, quando nas senzalas, e aí eu acho que a, que a Lorena fez uma menção importante ao João Manuel Monteiro, né, é, nos índios da terra, eu, nos pretos, negros da terra, né, que ele vai discutir a escravização no estado de São Paulo, né? Que ele vai falar da conversão para para escravização indígena aí por fim do século XVIII, né? No estado de São Paulo, no, no do, a conversão da escravização negra, né? Ou ampliação da escravização negra, né? No fim do século XVIII, né? Que é algo importante, né? Esta aliança nos quilombos, ela se constituiu nas senzalas. Né? Se a gente vai verificar Recife, Pernambuco, a gente vai verificar o seguinte, Williams, que o número de escravizados indígenas no século XVII por século XVIII era 80% dos escravos. Se a gente for verificar né, uma das mais potentes regiões de Quilombo, a gente vai verificar ali, né, que era Pernambuco tudo aquilo ali. Se a gente vai verificar Palmares, Sim. a gente vai verificar Palmares em território tupinambá. Cara, né? se e, me e permite, aí a só gente uma citação, se não vou perder o link, é tão, é tão interessante você estar falando, que isso é. me lembra, não sei se você já entrou em contato, cara, com um texto. É um artigo do. Eu tenho, Chama Wagner Miquel da Macena, chama Quilombos, os primeiros organismos de duplo poder no Brasil. Tinha um trotskista que veio para cá, acho que nos anos 30, chamado Benjamin Perret. Ele dizia que a experiência dos quilombos foi a primeira e única experiência de duplo poder no país, de coexistir com uma autoridade estatal Sim. com a ameaça de derrubá-lo, com a um suficiente possibilidade de derrubá-lo. Então, mano, preto e índio junto é muita treta, cara. É muita, é muita é treta. Muita treta. É. Exatamente. Só que é isso, a potência... Eu falo para você, inclusive por força do meu próprio itinerário individual na política, né? o comércio, minha militância, nos movimentos negros. Só que aí eu percebo uhum. que o espaço para nós limita. E gente, qual é a maior expressão organizada da, da, da problemática racial? São os movimentos negros. E para ele a gente aflui quando deseja, né? Porque a gente tem algumas projeções de identidade. Eu vejo, eu sou, descendente, eu sou filho de baianos do sertão da região de Euclides Acones. Recentemente, olha que louco, eu acho que eu nunca vi nenhum debate desse dentro do movimento negro. E eu frequentei muitos espaços, desde sempre, sabe? É, Chama-se... Eu vou mandar o um link aqui, gente, no chat, desse artigo muito interessante, de Duplo Poder. Vê aí, ó. Aqui. É, eu, e recentemente eu descobri alguns alunos, que eram considerados negros, foram para um núcleo de, de educação, um núcleo de cursinho popular da Educaf. E lá... Aí eles falaram, mas da onde vocês são? Ele, na, na verdade, a gente é negro, mas também a gente é índio. Mas vocês são índio da onde? Aí eles foram fazendo perguntas e descobriram que eles eram de um povo chamado Caimbé Sacará, que habitava a região uhum. né, de, de Euclides da Cunha, que é de onde vem minha família, Euclides da Cunha, Canção e Montecino. E a família tem pretos índios, pretos retintos índios e pretos em menor quantidade. E a gente tinha tinha um entendimento, a gente nunca teve essa informação eu fui descobrir por força desse debate que o Movimento Negro abriu, porque eles colocaram esses alunos em contato com, a, a, com o CIMI, e o CIMI descobriu que havia um remanescente aqui, em Guaianazes, desse povo. E aí foram fazer entrevistas, um curta metragem entrevistando algumas pessoas, eram mestizos, eram quartos. Mas que não, a gente é Caimbe, é Que sobrou um pouquinho, porque a, a violência, né, terrível, da dominação de terra, da expropriação de terra no sertão nordestino, ela não está escrito no Foi uma violência terrível. O que sobrou são pequenos nucleamentos. E que a gente desconhece, as nossas famílias não sabem. Eu acho que o debate que vocês levantam é muito pertinente, inclusive para forçar o movimento negro a reabilitar a sua potência revolucionária. Porque a ideia da gente colocar isso em questão, no âmbito da luta política revolucionária, é a gente mobilizar aquilo que nos é comum, que é essa condição de marginalidade, para formar a maioria em torno de um projeto político. E não é para ficar brigando entre si para fazer reserva de mercado. Não, é, né? não. Não, é exato isso. É, agora, o Lindomar está aqui escrito faz um tempo. Desculpa, Lindomar. pode, pode é isso, falar. Cara, a empolgação toma conta do debate. Sem problema nenhum. Boa noite a todos, né? a todas, todos. É, queria parabenizar, a aula muito boa, aprendi muito. E assim, me inscrevi porque eu fiquei indignado quando você fala, eu também ouvi alguma coisa, eu acho que da aula passada, da banca dizer o que, o que o pesquisador tem que pesquisar. A banca tem que avaliar se a pesquisa está consistente ou não. A pesquisa é do, do mestrando, do doutorando. A banca tem que fazer uma análise cuidadosa, generosa e potente. Assim, é. Se teve um orientador que aceitou aquele projeto, é entre a orientação e o pesquisador. A banca tem que avaliar a qualidade a argumentativa do projeto da, da, da tese da dissertação e pronto eu fico cansado com essas bancas de deuses sabe muito cansado só isso beijo para todos é mas foi agora a gente está dando um jeito para que a banca mude que ele ele possa ter uma banca indígena né o Kazek vai estar tá com a gente aí daqui a duas aulas a gente está tentando ver se ele participa o Pedro que não é indígena, mais que é, no doutorado dele, né? É, tratou, no mestrado e no doutorado, tratou da, da, da questão indígena, da luta indígena, né? É um outro que a gente está pleiteando que entre na banca dele, pessoas que conhecem minimamente o tema, né? É, e é isso, né? Ele foi impedido de fazer o debate. Né? É, e aí, por aí a gente percebe o quanto. Né, nós temos aí para caminhar nesse debate, né? não é um debate fácil, não, mas é muito difícil mesmo, né? é, muito, extremamente, extre, extremamente complicado, racista, inclusive, aí, esse, depois, logo assim que ele defendeu, eu tenho esse material, vou procurar esse material e vou passar para vocês, se eu não me engano, indígenas de Goiás ou do Mato Grosso, escreveu um livro sobre racismo, Entendeu? Que coisas que a gente comumente né, ouve, né? É, eu lembro que um historiador que eu gosto muito dele, Lindomar, eu, tava, eu fui conversar com ele para ouvir ali naquele momento que a conjuntura estava se agravando, um pouco antes, eu gosto muito dele, e uma, um historiador é, bem, mais, bem mais velho, enfim, né? e ele e ele é, é, de origem italiana e ele, é, em um determinado momento, ele falou que eu era negro, né? E eu tava com dois casal de amigos, né? E eles falaram para ele né? é, não, o Giva não é negro, o Giva é indígena, né? E aí ele ficou assim, admirado. E aí falou assim, Giva, você é indígena? Eu falei, sou, mas como é que você sabe? Eu falei, não. Minha avó, minha mãe, né? Falavam, né? É... Meu avô, né? Toda a minha família, né? É... Aí ele ficou. o cara corpo foi feito comendo beiju e cuscuz. E cuscuz, né? E ainda come, né? É... E aí, é... aí ele ficou preocupado, né? Porque, na verdade ele tinha comprado é, né, o discurso é, comum né, que a gente ouve. Né? Você veja só, tem um livro do Caio Prado, eu posso até mandar referência no texto do Lincoln Seco, que o, o Lincoln é, alerta para isso. Né? Aliás, eu queria muito que ele estivesse um dia conosco fazendo uma prosa. Né? Vou tentar ir para o próximo ciclo. Né? e ele vai alertar ali qual era o olhar do Caio Prado em relação é, aos negros, né? depois eu fui verificar, né? e o Caio Prado, o, os indígenas, né? ele, nesse texto, depois o Fernando falou, não, era o mesmo olhar que ele tinha para os indígenas, que ele chamava o Caio Prado, que é a grande referência para a compreensão do Brasil, aí, né? a gente sabe que vai, vai precisar de outras referências, ele dizia que o indígena é sempre civilizado, e o Caio Prado Sim, formou. A era... o trabalho, né? O, o Caio Prado disse que a é, do, do Toves Moura sobre o Rebeliões da Senzala era irrelevante. É, Pô, gente, tá... é isso. Não é para jogar no lixo <risos> a obra do cara, mas Os é, precisam ser trabalhados né? para que eles não se repitam, né? Não, e a gente e precisa, precisa, precisa, precisa falar disso, né? Para na, na própria disso. carne, é isso mesmo. É, isso. A gente precisa Com, falar qual, disso. Qual dimensão do prejuízo que alguém como ele, que não só era um acadêmico de destaque, como também era alguém que controlava a produção científica, que se publicava, ele era o um editor. As principais revistas, né, periódicos, científicos, sou editor. Eu sei qual poder que isso implica, né? Quem fica é. na, na porta dos veículos que difundem ideias, cara, que tem a chave da, desses veículos, comanda as coisas. Infelizmente, o acesso né, de, de produções marginais fora do mainstream, ele é muito limitado, o alcance é muito difícil de, de repercutir, Sim. né? É, fora de pequenos uhum. grupos. Então, quem é editor... É isso, é fazer um acerto de contas e, e, e fazer o salto qualitativo necessário, né? a partir do que a gente foi. É porque, dentro do nosso campo teórico, quando a gente se dispôs a, a debater seriamente, racismo a gente só produzir clássico. Né? O Marcelino, uhum. é o parceiro Mais Faria, a gente conversa sobre isso. Ele que diz isso, eu concordo, gênero legal. Agora, você traz uma problemática, Giba, que eu acho que deve revolver inclusive os postulados é, do debate sobre relações étnico-raciais com os quais a academia está se conformando o que existe de espaço está hegemonizado com uma visão muito obtusa que tende a, a corroborar esse apagamento institucional inclusive talvez aí um bom nome para aquele projeto de livro que você está escrevendo seja racismo indígena estrutural para ver se chama atenção <risos> essa expressão, eu tenho críticas a né, essa expressão e a vulgaridade né a banalidade que às vezes ela tem corrido né, tudo é racismo estrutural mas que estrutura é essa? Ninguém sabe explicar porque essa é um conceito que está sendo afastado da crítica da economia política então fica meio resistido então, vira uma licença pedante para você eu, eu, eu, se a complexidade do debate a profundidade que ele merece, então mas eu acho que é um bom apelo para você difundir, seguramente, seu livro quando você concluir a escrita. Tenho certeza que vai ser uma bomba bastante provocativa, importante. É, na verdade, eu eu eu, é, eu penso que o livro ele tem que ser, Williams, um provocador e não e não seja, na verdade, é, um definidor, entendeu? porque eu acho que a tarefa para fazer é, todo um processo de revisão né, e aprofundamento de questões que não foram tratadas ou não foram devidamente tratadas, né, eu acho que não é tarefa de uma pessoa, eu acho que é tarefa de muita gente que vai se deparando com essas questões e vai fazendo é, as revisões. Né? Eu acho que a grande questão é essa, a gente... Eu e o Sassá, a gente é, elabora muito junto, conversa muito, né, sobre várias questões, e a gente já se deparou com muitos intelectuais, né, se deparando né, com as suas contradições de pensamento, né, e, e começando, a gente teve uma, uma conversa, é, algum tempo atrás, numa formação, com a Virgínia Fontes, né, e eu considero ela uma intelectual muito honesta, e para mim, uma das maiores intelectuais desse país, e a Virginia dizia, olha, vocês estão me trazendo coisas absolutamente novas, né? e para a gente isso é importante. Né? A mesma coisa o Zé Paulo, né? a gente tem acompanhado algumas coisas que o Zé tem falado, ele tem falado, olha, nós temos uma dívida aqui, né, em relação aos povos indígenas, a gente não tratou, Entendeu? Então, a gente não tem produção, né? A produção é aquela produção que a própria estrutura permitiu, Williams. Né? Olha, o indígena tem que tratar de identidade, etnia, de meio ambiente. Pronto, culturalismo, né? E meio ambiente, não que meio ambiente não seja fundamental discutir, né? É fundamental, mas qual que é a lógica que está que tá se discutindo, porque se você não faz esse exercício que a gente está fazendo agora, para inserir no debate geral, a questão é que o capitalismo não vai fazer isso que o capitalismo está fazendo agora. Está né? destruindo, está continuando o processo de acumulação primitiva. Né? E aí você não vai compreender, aí você pergunta, né, a gente né, fez algumas expedições no, no Mato Grosso do Sul, falando, indo em diversos territórios, ah, é, algumas expedições, né, e os caciques ficavam é, desesperados, por que estava acontecendo aquilo, se estava na lei uma coisa, e na prática estava acontecendo outra. Né? Eu não vou nem falar dos absurdos que a gente viu, né de todas as ordens lá, né? Então, é, e por que, que a gente está nessa, nessa, nessa condição? Está nessa condição porque a gente não, não conseguiu é, é, acessar a possibilidade de se organizar numa outra perspectiva, William, só ali fazendo uma luta por território, que é uma luta né, que, que demonstra ser uma luta derrotada, sem que quem estivesse na cidade pudesse elaborar, porque não podia se identificar é, como indígena, percebe? E, e com todas as contradições dos meios urbanos, né? É, morre sem, sem, sem identidade, sem memória, sem absolutamente nada. E, né? e quando reivindica é reduzida a caricatura, né? É, eu, lembro eu lembro de um companheiro da PUC, bolsista, do projeto, acho Pindorama da PUC, que dava bolsa, né? para indígenas aqui de São Paulo. E o Luar, não sei se você conhece o Luar. Sim. É, uma vez o, o Luar contou uma, uma, uma história, né? De, a, a respeito de um antropólogo que foi pro Xingu. Ele dizia assim que esse antropólogo chega, foi, foi um piloto, um, um avião cheio de pesquisadores, chega lá no Xingu, aí vem, né? comissão lá, né, das lideranças indígenas para recepcioná-los e tal, e eles estavam com bermuda, uma camisa do Flamengo e chinelo. Aí, o, esse piloto branco, como podia ser diferente, desce do avião e olha para ele assim, pega na você não é índio coisa nenhuma, você tá aí usando roupa do Flamengo, camisa do Flamengo, chinela havaiana, aí que a pessoa olha para ele assim, pegou, você não é branco coisa nenhuma, você não tá se vestindo que nem o Pedro Álvares Cabral? Essa compreensão das identidades que retira a população indígena da sua historicidade, que a, a vida continuou, né? Os contatos, né? as fusões, a, a própria cultura, a vitalidade cultural, ela prosseguiu. Acho que isso é um outro outro problema. Como que a gente aprende que a gente que teve população de que existe, ou que existe o que existiu em maior número, que ainda existe no Brasil? É no dia do índio na escola, que é aquela caricatura tosca, em né, que a gente faz um penacho de papel. E é isso que a gente sabe. Índio e canta uma música da Xuxa. Era assim, pelo menos você conta, não sei. Foi educado nos anos 80. Índio fazer barulho. Era isso que a gente escutava. Assim, né? Gente, boa noite. Dá para me escrever? É Silvio? Pode? Claro. Claro, é... Silvinho. Pode eu... colocar, Silvinho. Primeiro, boa noite a todos e todas. Meu nome é Silvio, né? Eu sou de Belém do Pará. E... A gente, aqui vendo a questão do capitalismo, na questão dos povos indígenas, a gente, o reconhecimento quando a gente não se reconhece indígena, por né? um exemplo, numa live, eu conheci o livro muito pouco tempo, né? numa live eu não me reconheci enquanto indígena. Né? Aí eu fiquei pensando naquilo, sabe? eu fiquei é, matutando aquilo e fui procurar estudar um pouco é, como os povos indígenas é, no norte... É, foram surgindo e foram sendo desimados, né? Um exemplo, um exemplo é da, da história da cabanagem, né? Que a gente vê que os muros naquela região norte, toda foi desimado pelo capitalismo, né? Lutando inclusive do lado do, do, do, de muita gente que que da igreja, de entendeu, que faz parte do capitalismo. E aí dentro dessa reflexão a gente é, não se reconhecer enquanto indígena. Um exemplo, eu morei em Belém do Pará há muito tempo, estou em São Paulo agora, me viveu muito a popular, mas não me reconheci enquanto indígena. Né? E se vocês verem, eu sou um indígena, entendeu? Eu sou um indígena que aí eu fui buscar toda a história do, do, do, da, da minha raiz genealógica, né? para saber de onde eram os meus antepassados, de que local era. Mas eu passado verdade era de uma aldeia no Rio dos Macacos, no Estreito de Breves, entendeu? Que era Jurunas, e aí eu fui pegando toda essa remolagem. E é isso: o Estado ele vai destruindo cada vez mais nós, como destruiu o, o povo indígena na Guerra da Cabanagem, né que é os Muras, e destruiu e saiu dizimando toda aquela região norte todos os Muras, porque era um povo guerreiro, um povo que, que lutava contra todas as mazelas, né? E eles não queriam ser escravizados, não queriam ser... E dentro disso, cabe que a gente procura buscar a nossa identidade, a nossa história, e é o tanto que a gente sofreu dentro de todas essas questões aí. É, Williams agradeço pelo, pela sua explanação aí, que deu para entender muito sobre a questão do Estado, qual é o papel que o Estado cumpre, entendeu? É, com todos os povos que são tradicionais nesse país. Iva... Muito obrigado por estar aqui presente também. Boa, gente. Tem mais alguma alguma inscrição aí? Boa, mas é, é isso aí, William? Você quer ir dando fecho aí? Sim, gente, eu... Gostaria de agradecer muitíssimo aí a oportunidade de, de conversar com vocês. Eu acho que é, a pandemia ela comprometeu um pouco né desses encontros é, perturbadores entre os, os intelectuais orgânicos que andam pensando nas contradições da nossa sociedade. Eu acho que agora né, é o momento de intensificar, né, de retomar, porque, olha só, no um espaço aqui de, de pouco tempo a gente já, abrir uma série de janelas e possibilidades de refletir sobre a nossa condição, sobre esse momento, esse momento trágico da nossa sociedade que a gente tem, tem enfrentado. Então, acho que encontrar com vocês é sempre eliminar, é alimentar um pouco né, desse imaginário revolucionário necessário, possível, indispensável, né, para a gente tentar construir junto aí algumas possibilidades futuras. Acho que os engenheiros né, da sociedade futura... É, são produzidos em espaços assim, e a gente, embora sejam pequenos e a repercussão não seja como aquela aquela que a gente gostaria, eles cumprem um papel importante. E é isso, Gil, apesar de eu estar entre os acadêmicos e trabalho com acadêmicos, né, vivo no universo dos caras, eu ainda não fui, não tenho mestrado, nem a minha, o próprio itinerário pessoal, né, intelectual, é de intelectual orgânico, criado dentro dos movimentos, né de educação popular, de partido político, de movimento social. Assim. Então, essa foi minha escola. E não me surpreende que é, a sensibilidade a essas contradições não encontre um bom acolhimento. conhecendo é, Quando quando esse debate chega até a presença deles. A acadêmica é muito narcisista, tende a ser muito narcisista e, e não gosta do que não é espelho. Perturbar o lugar comum de certas respostas simplificadoras, e a simplicidade tem um poder, né, de engajamento, assim, inquestionável. A simplicidade perturbar isso é, é um, uma tarefa importante que não nos primeiro momento não nos rende muitos amigos, mas que o futuro a história demonstra com a passagem do tempo quem é que tem razão. E Eu acredito, cara, que o tipo de questão que vocês levantam é, sem dúvida nenhuma, não deve demorar muito tempo até que isso ganhe a repercussão que merece e que, que de modo a revolver, né, o, o modo como a gente tem debatido relações étnico-raciais e luta de capitalista revolucionária no nosso país, cara. Nosso voto que vocês prosperem, que consigam continuar e havendo possibilidades futuras aí, vamos somar novamente ao debate, para a gente discutir outros aspectos, eu vou ficar muito honrado em poder voltar aqui e, e ter a companhia de vocês. Então, é isso. Um beijo cheio, um abraço para todo mundo. Vamos que vamos. Bom, muito obrigado aí, muito obrigado mesmo aí, Williams, pra, por, se ter, por ter esse proposto aí, a nos ajudar, né? É, realmente não é fácil é, pegar de última hora uma tarefa aí, né? Última hora não, teve um tempinho para preparar, né? mas pegar uma tarefa aí que dentro de um debate, né, que, que eu sei que a gente acaba é, mergulhando muito em alguns debates mais específicos, né, e, e que, de totalidade mais específico, né, e, e dialogar com essas questões que a gente traz também, com a generosidade de ouvir, né, a gente tem, tem tido boas, é, bons interlocutores, no movimento negro, né, que tem nos ajudado bastante, por exemplo, o Davidson, que discute, eu acho que é uma das pessoas que melhor discute o, o Fanon, né, e que também eu tenho longa relação com o Davidson, e muitas das questões que nós discutimos há 10 anos atrás, o Davidson vai trazendo, eu tenho é, acompanhado... Né, o que ele tem colocado, tem sempre colocado né, a questão indígena como importante, enfim, né, e que é fruto dessa, desse olhar, dessa generosidade de sair desse lugar, da identidade pela identidade, né, então, que é que é para a gente muito importante aí é, também, né, você trazer as reflexões e a gente, e a gente é, poder também, né, apresentar para você o que a gente está acumulando também ao longo do tempo, né, Isso, essa troca aí é muito importante. Então, eu queria te agradecer, é, agradecer também ao pessoal que, que ficou até agora, né, muito importante também, porque ajuda bastante a qualidade do debate, na semana que vem a gente vai fazer uma discussão aí, ver aonde também, tá né, quem estava pensando as questões indígenas, né? O Jean, tem é, Tibe, né? Tem feito essa discussão, né? Trazido essa, é, essas esses lugares que o Marx tem discutido a questão indígena e outros pensadores, né? E tem sido importante é importante, né? É, é essa primeira esse primeiro ciclo esse primeiro módulo é um módulo bastante introdutório para que a gente possa, aí, é, não dá para a gente discutir a questão indígena solta no ar, a gente tem que dar chão e a gente vai aprofundando aí ao longo do curso. Né? Mas é isso. Muito obrigado, viu, Williams? Muito obrigado, ah, mesmo. Deixa eu, dar, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, antes de me despedir. Está é, rolando uma peça de teatro no Sesc Consolação, é, chamada Língua Brasileira. É uma peça extraordinária. Boa parte dela é, são os atores falando né em Engatu, contando lendas, tem uma legenda. E é uma, é uma peça maravilhosa, assim, que é, demonstra as matrizes linguísticas do falar brasileiro. Né, um particular destaque com o Engatu. Eu acho que é uma experiência incrível você entrar em contato sonoro com ela. Começou né, né, é. a falar uma língua que continua viva, né? que ainda é falada é, em vários povos amazônicos. Então... É, é, não, mas por aqui também, viu, William, <risos> o, o Kazé vai fazer essa conversa, ele vai, ele e... tem um, um vídeo dele que, inclusive, ele vai discutir aqui Guarulhos, o Sassá, não sei se o Sassá lembra, ele vai discutir Guarulhos ali, uma festa que tem, que é uma festa indígena, né? recentemente, eu, e, e, e aí ele vai falar do, do, do caipira, né? é, e aí recentemente sa, teve um menino lá do, do, do, da Universidade Federal de Brasília, que ele vai falar das origens é, do sertanejo, que é o caipira, né? que, e aí ele vai dizer dessa origem negra indígena. Eu achei muito interessante o texto dele, eu, eu acho que eu salvei, que eu estou né, nessa... de o que eu leio que eu acho que é importante para ajudar na reflexão, né? E o Cazé vai estar tá aqui, não na próxima... daqui a duas semanas, né? Eu acho que é, um, é alguém que... que o pessoal que é, tem curiosidade sobre essas questões, o Cazé tem uma... tem uma profundidade aí de conhecimento muito interessante, né, ele, ele vai fazer esse percurso, né, nesse livro, Nem Tudo Era Italiano, o Cazé vai né, demonstrar que o português, né, o, ou paulistês, na verdade, não português, o paulistês é uma língua criada, ela é uma, uma língua sem identidade, né, é uma coisa interessante, né.